Não espere pela previdência social ao se aposentar. Na maioria dos casos, o valor recebido não vai ser o suficiente para manter a sua qualidade de vida, sem contar que a gente não sabe como que vai estar tá a situação financeira do nosso país daqui uns bons anos. Por isso, é melhor não apostar todas as fichas no INSS. Logo buscar outras fontes de renda vai te dar muito mais tranquilidade no futuro. E é sobre isso que eu falarei adiante. Dica de número 2: se pague primeiro todos os meses. Como eu disse agora há pouco, você precisa poupar e investir pensando na sua previdência privada. E para isso acontecer, é importante que você tenha regularidade nos seus aportes mensais. Ou seja,. Que você se pague primeiro todos os meses. E o que, que isso significa? Que ao receber o seu salário, você já separa, parte para os seus sonhos e o que ficar na sua conta, e sim vão para os seus gastos mensais. Porque se você deixar para investir o que sobra do seu salário, não vai sobrar nada. Eu sinto muito te dizer isso. Logo, recebeu o seu salário, se pagou primeiro. Essa é uma regra de ouro. Dica de número 3. Aproveite a mágica dos juros compostos ao seu favor. Sim, quanto antes você começar a investir melhor, afinal, quanto mais tempo você tiver para deixar os juros compostos trabalhando para você melhor. Vamos a um exemplo. Você investiu 5 mil reais e a cada mês deposita mais 500 reais a uma taxa de juros de 1% ao mês. Em 10 anos você vai ter tirado do seu bolso 65 mil reais. De juros, vai ter recebido mais de 66 mil reais, totalizando mais de 131 mil reais. Mas a mágica dos juros compostos fica mais bonita com o passar dos anos. Quer ver? Vamos imaginar que ao invés de 10 anos, você no primeiro mês tem aportado 5 mil reais investido 500 reais por 20 anos na mesma taxa de juros de 1% ao mês. No final de 20 anos você vai ter tirado do seu bolso 125 mil reais e recebido de juros 425 mil reais. Olha só a diferença. Mais de 3 vezes mais do que o valor que você aportou só de juros. Não maravilha? Mas pode ficar ainda melhor. Agora vamos imaginar que você fizesse isso por 30 anos, mesmo valor mensal e mesma taxa de juros. Você teria tirado do seu bolso ao longo desses anos 185 mil reais. Adivinha agora quanto que você teria recebido somente de juros? 1 milhão 742 mil reais. Totalizando mais de 1 milhão 927 mil reais. Essa é a mágica de colocar os juros compostos para trabalhar para você. Dica de número 4, escolher os investimentos certos. Sim, existem diversas opções de investimentos, logo saber o seu perfil de investidor e o objetivo para o dinheiro que você quer investir vai te ajudar a selecionar as melhores alternativas. Quando a gente fala em aposentadoria, uma alternativa bem conhecida é a previdência privada. As principais vantagens são que você vai ter um gestor cuidando do seu dinheiro, possui benefícios fiscais e também tem um benefício sucessório. É claro, cuidado com taxas de carregamento e altas taxas de administração cobradas por aí. Outras alternativas de investimentos, pensando no longo prazo, são as ações e os fundos imobiliários, cada um com sua particularidade. Nesse caso você será o responsável por escolher os ativos para sua carteira de investimentos, fazer o rebalanceamento e acompanhar o mercado. Não vai ter um gestor especialista no assunto fazendo isso para você, a não ser que você adquira um fundo de investimento em ações, por exemplo. E para conhecer as opções de aplicações e os planos de previdência privada para o seu perfil de investidor, eu te convido a abrir gratuitamente a sua conta aqui no BTG Pactual. O link está na descrição do vídeo, viu? Lá vão ter diversas alternativas de investimento para você. Até mais. Tchau, tchau.